Olá a todos, meu nome é Alex Kermans. eu sou responsável pela área de desenvolvimento de novos produtos e aplicações da Citrosuco e estou muito feliz de estar participando hoje nesse festival de palestras promovido pela Movimento 3 da Votorantim 1818. Mas antes de entrar na, nas questões tecnológicas e nas grandes tendências da alimentação humana, é necessário dar um passo atrás e entender por que chegamos aqui. O que nos trouxe à alimentação atual? A humanidade existe devido a três funções básicas, comer, sobreviver e reproduzir. Por isso, a alimentação tem uma enorme correlação com o desenvolvimento da humanidade. O homem primitivo somente conseguiu se expandir da África ao resto do mundo quando desenvolveu ferramentas de caça e passou a poder se alimentar com proteína animal e sobreviver em ambientes mais frios, migrando assim dos hábitos herbívoros para um ser nômade, muito dependente da proteína animal. O, que, o cozimento dos alimentos é tido também como um elemento importantíssimo para o desenvolvimento físico da humanidade, facilitando a digestão e melhorando o aproveitamento da energia, além de permitir a diminuição das mandíbulas com, consequentemente, aumento da caixa craniana. O próximo grande passo nessa evolução foi o desenvolvimento da domesticação animal e vegetal. Sem a necessidade de buscar novos lugares, como caçadores nômades, foram criadas as primeiras civilizações, e o desenvolvimento da agricultura é considerado por muitos historiadores como a base que permitiu o desenvolvimento das civilizações modernas. Este novo estilo de sobrevivência permitiu saltos exponenciais de avanço tecnológico na produção de alimentos de tal forma que a maioria dos vegetais hoje consumidos são desenvolvidos, foram desenvolvidos através da domesticação e transformação de espécies nativas. É claro que esse constante avanço tecnológico, que por um lado permitiu o desenvolvimento e a sobrevivência da humanidade ao longo do tempo, vem cada vez mais sendo questionado em seus limites, necessidades e questões éticas. Afinal, o que é necessário e aceitável para garantirmos o contínuo desenvolvimento sustentável da alimentação humana? Qual, os grande, quais são os grandes debates modernos sobre nutrição e sustentabilidade? Grandes debates modernos sobre nutrição e sustentabilidade. Não existem dúvidas que o consumo de proteínas é fundamental para uma alimentação saudável. Proteínas são amidoácidos que estão presentes em praticamente todas as partes do nosso corpo e o consumo diário é fundamental para a manutenção de uma boa saúde. Um dos maiores atuais debates da alimentação sustentável está em qual é a fonte de proteínas mais eficiente, ética e sustentável. Intermináveis uh, debates entre veganos e defensores do consumo de proteína animal se estendem entre um emaranhado de informações pouco confiáveis e, muitas vezes, tendenciosas, seja para um lado ou para o outro. Argumentos dos defensores da proteína animal enfatizam que as plantas não possuem alguns aminoácidos essenciais presentes na carne e que, por isso, não possuem todos os nutrientes necessários para uma boa alimentação. Em contrapartida, inúmeros estudos associam o hábito de consumo da proteína animal a ingestão de outros compostos indesejáveis, como a gordura e o sódio presente em muitos produtos cárneos e lácteos. O debate fica ainda mais acalorado quando se questionam a sustentabilidade e a questão ética da produção de proteína animal em grande escala. Não há dúvida que o consumo de proteína animal foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Porém, mais e mais se questiona a real necessidade desta fonte de proteína nos dias atuais e futuramente. Do ponto de vista de nutrição, o que parece ser mais recomendado atualmente é um balanço entre as duas fontes, com uma forte tendência no aumento do consumo de proteína vegetal, complementando com fontes sadias de proteína animal, como carnes magras e sem adição de sódio. Independente dos seus valores e de preferências pessoais, este é com certeza um tema que ainda irá gerar muita discussão e várias oportunidades de negócio. Alimentação orgânica versus alimentação convencional. A óbvia correlação entre o crescimento populacional global e a capacidade de produção de alimentos nunca esteve tão escancarada como no desenrolar do último século. O desenvolvimento tecnológico para a produção de alimentos e o grande avanço da industrialização, principalmente no período pós-guerras, desencadeou o que ficou conhecido como a Revolução Verde. O desenvolvimento das técnicas agrícolas, impulsionado pela introdução de pesticidas e fertilizantes NPK, permitiu que a produção agrícola praticamente triplicasse nos últimos 60 anos, suportando um crescimento populacional basicamente da mesma ordem. Se hoje a questão ambiental é amplamente discutida, abordando-se as questões de sustentabilidade para o futuro, isso nem sempre foi visto dessa forma. Além do exponencial aumento de produção agrícola, é também atribuída à Revolução Verde muitos questionamentos em relação à contaminação de solo e água, além de diversos problemas de saúde pública relacionados aos resíduos químicos, etc. Muito se avançou e continua se avançando na agricultura convencional, para que o contínuo aumento de produção, de forma sustentável, Porém, os questionamentos quanto à qu qualidade da nutrição e os potenciais riscos à saúde humana, provenientes das práticas hoje convencionais, são cada vez mais constantes, dando mais força ao movimento orgânico. É muito difícil argumentar contra a causa orgânica quando se pensa apenas no ponto de vista de saúde e nutrição. Apesar do aumento no rigor nas leis regulatórias e controles globais para a utilização responsável de fertilizantes e defensivos, os residuais químicos nos alimentos provenientes da agricultura convencional é um fato inerente à produção. E os estudos e esforços para mantê-los em níveis seguros para o consumo humano não diminuem o desejo de, idealmente, termos um produto sem a presença desses resíduos químicos. As técnicas de agricultura orgânica também se desenvolveram muito ao longo dos anos e, com certeza, hoje são muito mais eficientes, permitindo produções em larga escala, e o desenvolvimento de muitos produtos industrializados de forma orgânica. A massificação da produção agrícola orgânica em alguns setores, bem como a evolução das técnicas de processamento industriais, permite hoje que em mercados mais maduros como Europa e Estados Unidos, se ofereça uma vasta gama de produtos orgânicos a um custo muito mais acessível em relação a poucos anos atrás. A atual tendência do avanço do consumo de produtos orgânicos é inegavelmente um fato, porém o grande debate em questão, a, em questão é quanto à capacidade dos avanços da produção orgânica em suportar a necessidade de produção de alimentos para uma população com altos índices de crescimento global. Em teoria, o aumento de área necessário para compensar o menor, a menor eficiência em relação à agricultura convencional inviabilizaria esse movimento, mantendo a agricultura orgânica como um importante e crescente nicho de mercado, ainda hoje mais restrito aos mercados mais maduros e de maior poder aquisitivo. Multicultura local versus monocultura de massa. Muito similar à discussão da viabilidade sobre a alimentação orgânica, a alimentação via multicultura local é uma tendência muito discutida e incentivada atualmente. Mais do que apenas o aspecto nutricional em que os seguidores desta linha de pensamento justificam a impossibilidade de obter determinados alimentos durante todo o ano com os potenciais benefícios de uma dieta sazonal, os grandes argumentos para a defesa deste modelo de produção e consumo são os impactos sociais e microeconômicos na comunidade local. Outros benefícios da Multicultura Local passam pela paz de espírito de saber da origem do alimento consumido, além da consciência tranquila de contribuir com a questão ambiental, evitando longo transporte de alimentos. Apesar do grande apelo positivo de uma alimentação de volta para as raízes, esta corrente tem como grande desafio o fato de muito limitada em sua economia de escala. Exatamente quando uma das grandes preocupações do momento é como conseguiremos alimentar um mundo em franco crescimento populacional. A diversificação da produção alimentícia local se torna menos eficiente, além de minimizar as vantagens competitivas da economia de escala, de processamento e industrialização dos alimentos. Ou seja, num cenário macroeconômico, essa tendência tem um alcance bastante limitado. Assim como o atual crescimento da cultura orgânica, o conceito da Multicultura local tem muitos pontos positivos e, com certeza, é uma tendência bastante positiva, tanto do ponto de vista nutricional como social. Porém, mediante o desafio produtivo que temos à frente, esta parece ser uma tendência que deve ser respeitada e monitorada, porém restrita a alguns produtos e mercados específicos. Alimentos superprocessados e comida de verdade se a humanidade vem fazendo um excelente trabalho quanto à disponibilização de maior quantidade de alimentos para suportar o seu próprio desenvolvimento populacional, existem muitas ressalvas e questionamentos quanto à qualidade desse desenvolvimento, o efeito a médio e longo prazo do que já comemos hoje e o futuro dessa alimentação. É muito difícil não estar exposto a alimentos processados na atualidade. A bem verdade, o processamento dos alimentos permitiu um enorme avanço não somente no desenvolvimento da saúde alimentar, mas também teve um papel fundamental na disponibilização e consumo eficiente dos alimentos, através de pasteurização, preservação, transporte. São considerados alimentos minimamente processados, aqueles que provêm da sua forma original na natureza. Frutas, verduras, carne, leite ou com adição de outros ingredientes naturais, como óleo, sal e outros componentes naturais, sujeitos a processamento físico, que não descaracterizem a sua característica original. Agora, são considerados alimentos superprocessados alimentos normalmente concebidos por vários ingredientes, com características já bem diferentes da sua forma original da natureza além de aditivos não naturais, que geralmente visam reproduzir a característica de um produto natural. São normalmente produtos construídos a baixo custo, com características organolépticas bastante atrativas, porém não necessariamente nutritivas, apesar dos esforços recentes de conscientização para melhorar as características nutricionais dos, tais, dos alimentos. Apesar da enorme gama de produtos com características de superprocessados, e a potencial gigantesca diferença entre os riscos e benefícios de cada um deles, o consumo de grande parte desses produtos, mais especificamente os, os ricos em conservantes, aditivos sintéticos, vem sendo diretamente relacionado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer e outros problemas de saúde. Apesar de ainda muito confusa e desenalinhada, a conscientização alimentar e a pressão governamental para a diminuição dos cons do, do, do consumo de alimentos não saudáveis tem hoje um grande impacto na indústria alimentícia e já busca, em suas novas formulações, buscar características positivas dentro do contexto de superprocessamento. Não há dúvidas que a tecnologia continuará avançando e transformando nossos hábitos alimentares, porém, tudo indica que, diferentemente dos momentos passados, com muito mais responsabilidade, quanto à saudabilidade, assim como também não há dúvida quanto à tendência da preferência para produtos naturais e, na medida do possível, menos processados, ou, ou pelo menos processados de forma segura. Tendências e tecnologias Dentro das tendências produtivas, a eficiência de utilização e a economia circular são temas muito atuais. Transcendendo do setor produtivo para o setor de consumo, a economia circular se tornou uma necessidade do mundo atual. E mais e mais vemos a difusão desse conceito em muitos setores da nossa sociedade, seja na forma em que nos locomovemos, nos abrigamos ou até mesmo nos divertimos. Apesar do conceito de economia circular não ser novidade na indústria de alimentos e também na maioria dos setores produtivos, hoje o grande desafio de muitas empresas, até mesmo para a sua sobrevivência, está na melhor utilização da matéria-prima, transformando resíduos de produção em coprodutos de maior valor agregado, aumentando sua eficiência e competitividade. Esse conceito de economia circular e melhor aproveitamento da matéria-prima já foi responsável por enormes avanços tecnológicos para a geração de energia ou até mesmo criação de novos materiais. Porém, existem enormes oportunidades de melhor aproveitamento da biomassa para a alimentação que pode ser muito impactante no futuro da nutrição humana e nossa missão de alimentarmos a crescente população mundial. Diversas farinhas de casca de restos de fruta, vegetais e até mesmo cascas de ovos já são produzidos e comercializadas, além da utilização da biomassa marinha para a produção de alimentos. Antropoentomofagia. Antropoentomofagia é o consumo direto de insetos ou seus produtos pelo homem. O nome provém de três palavras gregas. Antrofos, ser humano. Entomo, inseto. E fagem, comer. Uma das respostas mais consideradas para solucionar o desafio de produção de proteína para a crescente população mundial é o consumo direto de insetos. Apesar da inicial resistência em algumas culturas, repugnância a esse conceito, a taxa de conversão de insetos em proteína é muito maior e eficiente do que as atuais fontes de animais e vegetais. Cientistas e ambientalistas admitem que a utilização de insetos como fonte de proteína é uma solução óbvia para o futuro da alimentação mundial, porém não somente via o consumo direto, mas também pela enorme oportunidade de utilizar a proteína dos insetos como alimentação animal, mantendo, assim, um balanço interessante entre fonte de proteína animal, vegetal e de insetos para os seres humanos. Segundo a FAO, Food and Agriculture Organization, 60 a 70% dos custos de produção de agropecuária e piscicultura dependem da utilização da fonte de proteína vegetal ou animal, que poderiam ser drasticamente reduzidos via utilização da proteína de insetos. Não somente vários estudos já suportam a hipótese da utilização comercial da proteína de insetos, como algumas empresas já desenvolvem e comercializam produtos dessa natureza. Os benefícios da produção da proteína de insetos em relação à produção tradicional são muito grandes. Para cada 100 gramas de alimento bovino, suíno e frango, Uh, existe uma conversão de proteína muito maior de grilos, ou seja, a cada 100 gramos de produto uh, desses três, dessas três fontes normais, 69 uh, gramos são proteínas nos grilos, contra em torno de 17 a 20 gramos para os bovinos, suínos e frango. Ou seja, a conversão de proteína é muito mais eficiente. No quesito emissão de gases... A necessidade para a produção de um quilo de proteína gera uma enorme quantidade de gases uh, nos bovinos, um pouco menos para os suínos e relativamente pouco para o frango, mas não comparado com a quase ínfima produção de gases uh, uh, produzidos na produção de proteína de insetos. A utilização da terra é uma outra grande vantagem. A quantidade de terra necessária para a produção de um quilo de proteína Uh, para a uh, proteína de insetos é apenas 15 metros quadrados sendo que no bovino são 200 metros quadrados suíno 50 metros quadrados e para frango 45 metros quadrados tecnologia dentro da vertente tecnológica desenvolvimentos modernos estão cada vez mais sofisticados com descobertas cada vez mais disruptivas que se bem utilizadas podem revolucionar a forma em que nos alimentamos. Muito mais do que o desenvolvimento de suplementos alimentares ultranutritivos, que sem dúvida possuem o potencial de nos proporcionar uma alimentação saudável, através de pílulas, shakes e pastas com muito pouco apelo organoléptico, a ciência moderna está engajada em encontrar soluções muito complexas para combinar alimentação saudável à indulgência. Veja esse exemplo de uma empresa americana chamada Impossible Foods que depois de muitos estudos diz ter isolado a principal molécula que confere o sabor característico da carne bovina para a criação de um hambúrguer supostamente saudável. Esta empresa trabalha agora no isolamento de outros componentes para replicar novos sabores, além de estar buscando também novas tecnologias para replicar texturas de alguns alimentos, proporcionando assim uma experiência alimentar saudável idêntica ou muito próxima da referência não saudável atual. Introducing Impossible Burger. It's meat made entirely from plants that can be cooked up in all sorts of ways. It's nature and science working together. For a long time, it wasn't necessary to invent a better burger, but now it is. Throughout history, many inventions have changed the world for the better. The compass, the light bulb, and others, like Diet Water and the two-person sweatshirt, well, not so much. And then the impossible happened. Delicious meat from plants that's good for people and the planet, invented by a pretty cool scientist named Pat Brown. Hi, Pat. Our burger starts with proteins. Wheat protein and potato protein give our burger that familiar chew and valuable nutrition next are the flavors. Vitamins, amino acids, sugars, and heme come together. What's this red stuff? That is heme. It's the same molecule that carries oxygen in your blood and makes it red, but it's actually found in every living thing, even plants. Interesting. There's a huge amount of heme in red meat. Impossible Burger's heme is made by fermentation, and it's the key ingredient that makes our burger extra meaty. Cool. Here we have our binders they hold it all together. Xanthan is made by fermentation and konjac comes from a Japanese yam. These ingredients are used by chefs all around the world. And finally, fats. Our fat is made from coconut oil with a dash of soybeans. This special combo makes our burgers sizzle and delivers all the delicious flavors to your mouth. When you eat just one quarter pound Impossible Burger instead of a burger from a cow, you save water equivalent to a 10-minute shower. You spare 18 driving miles worth of greenhouse gases, and you spare 75 square feet of land for wildlife and more. So for the meat devotees, Impossible Burger was made. For me! For us. For you. Ainda no campo da tecnologia, podemos encontrar hoje em dia muitos desenvolvimentos na área de nutrição, seja para desenvolvimentos específicos ou até mesmo hubs tecnológicos especializados em alimentação e nutrição que trabalham com alta tecnologia e soluções complexas em toda a cadeia produtiva. Um excelente exemplo desses hubs de desenvolvimento está localizado em Israel, chamado The Kitchen Hub, que combina o conhecimento de diversas startups com um potencial distributivo para a integração e desenvolvimento com grandes empresas. Alguns exemplos dessas startups são a IOFIX, que desenvolve probióticos não lácteos. A Flying Spark, que trabalha justamente com proteína de insetos de origem das moscas de frutas, a Almai, que estuda o isolamento de proteínas para o desenvolvimento sensorial. A Lef Farms, que trabalha com cultivo de carnes para desenvolvimento da textura, a Better Juice, que é conversão de açúcares em fibras em, fruta, em sucos de fruta, e a BactoSense, que é a detecção de, e controle de micro-organismos. Mas o que isso significa para CitroSuco? Após o processo e recuperação dos principais produtos da laranja, suco, polpa, óleos e essências, aproximadamente 50% do total da matéria-prima da laranja é convertida em ração animal viabilizando a escala produtiva da empresa e tornando-se uma fonte de receita adicional ao negócio. Dentro do conceito da economia circular, a Citrosuco possui hoje mais de 2 milhões de toneladas de biomassa cítrica convertidas em ração animal. A biomassa cítrica, diferentemente de muitas outras que são basicamente ricas em celulose, possui um enorme potencial inexplorado que constitui uma grande oportunidade para o futuro da empresa. Projetos como o isolamento da fibra de laranja têm mostrado um grande potencial para a indústria de ingredientes alimentícios, uma vez que este material apresentou muitas características positivas quando comparado a fontes de fibra tradicionalmente utilizadas. Já em escala molecular, a escala a extração e comercialização de compostos farmacêuticos e cosméticos vem sido explorada com potencial de isolamento de compostos de altíssimo valor agregado para as indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Outra avenida tecnológica que a Citrosuco recentemente começou a explorar é o caminho da bioengenharia, buscando parceiros nesta área para identificação e conversão de moléculas específicas em componentes de alto valor agregado. Ou seja, as possibilidades são muitas e há muito o que explorar. Espero que essa apresentação tenha mostrado um pouco dos caminhos da nutrição e nossa paixão em prover alimentos originados de frutas para uma vida com energia e mais saudável. Obrigado e até a próxima.